é isso aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo hoje Eurotruck Simulator 2 pessoal estamos aí com esse vovão com bicaçamba e ainda por cima estamos no aeroporto então sem mais delongas bora para o vídeo Pessoal, estamos aí no mapa sertão, mapa brasileiro aí, vamos também pessoal, saindo aqui do aeroporto, né, estamos saindo do aeroporto, eita que aeroporto, hein, estamos aí na cidade, não é uma cidade, é um aeroporto de lençóis e vamos entregar, entregar né, ali areia, Lá em Iraquara Na empresa Logística Atlântica Olha ah, o motorzão do, do, do Caminhão, hein? Eita, travei aqui pra falar <risos> Bora, deixa o portão abrir aqui pra nós Pessoal, esse mod é do WG3D Volvão aí Muito top eu vou deixar o link disponível aí para compra. para compra desse volvão, tá? E vou deixar é, o link do reboque. O reboque é free. Ele não é pago. E aí dá pra vocês baixarem aí. Então vamos embora no mapa Seortom. Saindo do aeroporto carregado aí, carregado aí, pessoal, de areia. Olha que reboque lindo, hein? Uma pena que quando você aí quando você freia, ele acaba perdendo o FPS, né? Conflito de mod, alguma coisa. é muito legal, tá? Vale muito a pena. Ao ronco. E o bichão anda, hein, pessoal? O bichão anda, mas anda com força. bem na maciota pessoal criamos um Discord aí eu vou deixar o link do Discord na descrição desse vídeo e vou deixar aí passando na tela para vocês o nosso Discord que tá muito legal o pessoal tá entrando aos poucos lá no nosso Discord mas vale muito a pena hein se você quiser rodar com a gente aí essa é a hora Olha o vovão, hein? Olha o vovão, hein? Olha o vovão, hein? Eita, vamos saindo da pista aqui. Ô, oh, coisa linda, hein! A buzina é, é caminhão normal, né, gente? Não tem buzina personalizada. Mas estamos aí com uma bica samba muito top. Vamos embora aí E você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal aí Ative as notificações do YouTube O sininho lá do YouTube para que você possa aí Sempre que eu postar um vídeo novo Sempre que eu postar aí um, Uma live Você tá por dentro de tudo Então vamos embora pessoal Aqui ó, o mapa... É, é, mapa sertão esse aqui, né? Ele é um mapa, pessoal, muito bom de rodar Porém, algumas, alguns pedaços dele Eu não sei se esse mapa tá realmente atualizado Esse mapa é free Ele é detalhado, mas é, é free Então não sei se esse mapa aqui Ele tá realmente atualizado né? Tem partes do mapa aí que bugam Tem partes do mapa... É, que cai o FPS, isso aí não é o mod que você coloca. Isso é um mapa mesmo que, que tá faltando otimização aí. Mas não deixa de ser uma jogatina muito boa. Até porque você está lá no sertão, né, do Brasil. Muita gente vai perguntar, ah, Gabriel: esse mapa ele pega quais estados? Pessoal, ele pega o estado da Bahia. Tá? Então ele começa, o mapa começa lá em Irecê e vai até o finalzinho da cidade, eu não me lembro, mas ele é um mapa da Bahia. Outra coisa também estou usando aí nesse vídeo, o pack de reboques bitrem e rodotrem para o tráfego, então além do Jayse Cat, que é o tráfego brasileiro, eu já estou usando também o reboque é, brasileiro para o tráfego, que eu acho que dá uma sensação muito boa. Quando, pessoal, o mapa ele é muito pequeno e leve, você pode sim é, colocar vários mods aí que não dá problema se fosse um mapa igual rotas Brasil e RBR que são vários arquivos é muito é, difícil porque vai além do, dos mapas serem pesados eles vão travar aí o seu jogo então é isso bem na maciota aqui com o nosso volvão. é uma viagenzinha curta pessoal Mais tá valendo aí o nosso vídeo. Eu não tô acelerando muito, né? Pra gente não bater nem nada. Ficar só na maciota mesmo. <risos> estamos chegando aqui perto de lençóis já, né? Nós saímos do aeroporto de lençóis e agora estamos indo para a cidade de Iraquara lá na empresa logística Atlântica. Pra vocês virem aí que vocês podem ver aí no mapa que dá umas quedinhas aí de FPS, né? Isso é, é do mapa mesmo. Mas não atrapalhe nada. É muito legal, muito zera rodar nesse mapa aqui, viu? Inclusive eu vou deixar o link na descrição também do mapa para vocês baixarem aí. Precisa criar um perfil novo, tá, pessoal? Porque ele vai pedir um módulo de mapa. Então você precisa criar um perfilzinho novo aí para você rodar nesse mapa aí. Temos um letreiro ali no caminhão, já já eu mostro para vocês. Olha o caminhãozão aí, hein? A única coisa paga aqui é o caminhão, o resto é tudo grátis. Top de linha, né, pessoal? Top de linha, o guerra Esse reboque é da guerra O vovão é top Olha lá Tá escrito assim Chora invejoso No caso são invejosos né? Tinha que ter o S ali no plural Mas o caminhão é muito lindo Pessoal muito bem feito ainda coloquei também o pack de, de rodas lá da steam para dar um realismo a mais né no mod e ficou muito top Bora acelerar aqui o Bruto, né? Volvão aí. Esse Volvo, eu esqueci o nome dele. Tem um nome. Mas eu deixo o link na descrição para vocês aí. Ou então... É, coloco aí no título do jogo. Do jogo, não. Do vídeo. Bora que bora. Estamos a 130. 13 por hora aqui nem parece, né? E não tá pesado, né? Não tá pesado, 3 toneladas de areia, mas a carga tomba, né? A areia sempre no jogo tomba, pessoal. Então, temos que ter cautela. E esse caminhãozinho aqui, ó, ele tá no limite da rodovia, né, que é não tem o limite da rodovia, né? Mas provavelmente ele deve estar tá aí a 50 por hora, né? Porque nós estamos a 50 também. Então, e fica meio que difícil passar ele aqui Fica meio que difícil passar ele aqui Deixa aí nos comentários pessoal Se você gostou desse caminhão Desse conjunto Porque eu gostei viu Ficou muito bacana adianta não que não acelera não hein vamos ter que esperar aqui uma brecha olha lá pessoal lá na frente não sei se vai dar para mostrar aí para vocês mas lá na frente tem um caminhãozão lá com o pack de reboques que eu coloquei para o tráfego uma pena não ter esses reboques aí para a gente mesmo jogar né JL Truck aí era um dos desenvolvedores do que fazia o tráfego brasileiro e eu vou te contar, era um espetáculo o tráfego dele, uma pena que ele não atualizou mais, não sei o que houve, porém, muito top. Vamos ter que esperar agora, né Garrou o trânsito aqui, os caminhões Deve estar pesado pra caramba Pessoal, esse mapa Ele tem escala real Porém não tem o mod de KM Tá Ele não tem o mod KM Então Se o vídeo ficar longo demais Vocês já sabem o motivo Vamos ver se dá pra passar Se der pra passar, tudo bem Mas eu acho que não vai dar nós não podemos passar aqui não, nós estamos errados, né? Ó. Sente só o ronco do motor, hein? Olha que lindo, é muito lindo, gente. Vocês não fazem ideia como que é bom jogar caminhão com o caminhão é... antigo, é muito legal. Parece que você está dirigindo mesmo de verdade, né? Ainda mais quem tem volante, é muito legal. aí o bichão corre. Hein? Leve também, né? Tem que correr, né? Não pode frear muito, que senão você tomba. <risos> Mas o mapa sertão, pessoal, é isso aí que vocês estão vendo, ó. É faixa assim, né? Faixa pequena. Mão e contramão não tem muita coisa, não tem tanta estrada de terra. Tem algumas escondidas aí pelo mapa, porém não é tão interessante quanto os outros mapas que a gente conhece. freio motor do bicho, hein? Eita minha nossa senhora, é bom demais! Passamos aí de lençóis aqui tem uma estradinha escondida, pessoal mas vai pro fundo do, do poço não leva a nada não tem nada assim de interessante Você vê que tá até fechado ali, ó que do lado tá até fechado ali, ó Top, a turbina né é, o som do motor foi muito bem trabalhado o pessoal do WG3D tá de parabéns aí já fiz uma Live com esse caminhão aqui no mapa RC Brasil então vale a pena vocês ir lá e conferirem depois de assistir esse vídeo hein? tá muito legal a Live também vou deixar aí é, no final do vídeo para que vocês possam lá e clicar Nessa live que foi muito legal Foi muito divertido Com os amigos, né? Eita, isso aí Pessoal, iremos fazer um comboio aí Com os inscritos do canal Próxima segunda-feira É... O dia, eu não sei Eu vou falar aqui para vocês agora Mas vamos fazer aí um comboio com os inscritos aí Eu vou divulgar aí nos grupos né no grupo do WhatsApp do canal no Instagram no Discord para vocês irem lá e poder participar conosco então vai ser no dia 13 de março às 19h30 o comboio com os inscritos lá no Truques MP então lá nas informações vai estar tá a rota, vai estar tá tudo bonitinho. Então se você tem interesse de participar, vem conosco que vai ser muito, mas muito legal, pessoal. Aqui já ficou meio que pesado aqui essa parte do mapa, hein? inclusive pessoal mais uma vez aí entra lá no Discord para a gente rodar se conhecer para a gente saber quem são os nossos inscritos do canal vai ser muito legal a presença de cada um de vocês lá tem várias salas para vários jogos se você ainda não tem o Euro Truck ainda ou o América qualquer jogo de simulação não se preocupe só sua participação lá sua presença lá na call lá falando com a gente já tá de bom tamanho. Esse caminhão que tá na minha frente aí é um dos reboques aí, ó. Do tráfego, né? Muito legal. Muito legal o mapa, o mapa é muito bacana de rodar com ele, vale muito a pena, mesmo tendo esses bugs aí de FPS, uma hora tá bom, outra hora tá ruim, mas o mapa é muito legal, o mapa é free. E eu vou deixar o link aí para vocês baixarem esse mapa, hein. Ah, o bichão. Eu não posso fazer isso não Não posso fazer essas proezas não Porque senão eu vou pra fora da pista É difícil né Não posso fazer essas proezas não Vamos com calma Top das galáxias, esse caminhãozão aqui, hein, pessoal? Olha o conjunto, que lindo conjunto! O reboque. É um bicaçamba, né? Ou seja, ele é uma caçamba e também é, na verdade, são duas caçambas, porém, uma é quadrada e a outra já é meio que achatada, né? Mas é muito legal. Estamos chegando aí em Iraquara, nosso destino final. Aí. Muito top, hein? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa viagem curta, produtiva e muito top. Saindo do aeroporto, muito legal. Mas aí o mapa é só isso mesmo que vocês, que vocês vão ver aí Não tem muita coisa pra mostrar não Mas é muito legalzinho, né? Porque você anda em rodovias bem menores O mapa todo é assim, pessoal é interior, né? Então é muito legal As casinhas aí, ó Missionária da Scania aí descoberta. Olha, gente, que top esse caminhão, viu? Muito lindo, né? Top das galáxias. Diminuir aqui, né? Que nós estamos no perímetro urbano. inclusive pessoal esse mapa aqui dá para você rodar também de ônibus né tem todas as cidades tem uma rodoviária a rodoviária é igual né não não diferencia muita coisa porém dá para você rodar tranquilo de busão aí olha que legal aqui eles colocaram até o o né, a logo da cidade né o letreiro ali da cidade muito top Estradinha aí também com ondulações, né? Não tem tanta física, hum. mas a gente sente que o caminhão tá balançando. Estamos chegando aqui na nossa empresa aqui para entregar as areias aí, né? Que a gente... Aí, chegamos com sucesso a nossa empresa... Vamos ver se a gente consegue aí estacionar o bichão agora, hein? Dar uma resinha aqui, né, pessoal? Pra gente poder encostar ali Se não der, a gente pula a carga, hein? Não vai dar não, né? Não vai dar não É, não vai dar mesmo não Porque senão a gente vai ter que, que manobrar aqui de qualquer forma, ó A não ser que a gente dá a volta, né? Vamos dar a volta, então, pra gente poder aí manobrar o bruto. Acho que tá hein? bem devagar aí. Viagem concluída com sucesso. Que top é a câmera, hein? É isso aí pessoal, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Ó, o reboque chega até levantar ali, ó. Ó. Aí. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mesmo. Olha o caminhãozão aí, que lindinho. ó. Bem bacana, né? Topzera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações. É, o pessoal que já é inscrito, deixa o like aí para ajudar. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Fui!